Mas fiquem... Vamos lá. Então, vamos começar um pouquinho. Primeiro, gente, quem está aqui comigo, eu quero falar sobre a nossa equipe, tá? Então, a nossa equipe, no ano de 2021, tomou um chacoalhão, ou melhor, a Marta Siqueira tomou um chacoalhão e resolveu movimentar algumas coisas, né, Regina? Tirar algumas teias de aranha, tirar o pó da equipe e remanejar aquilo que eu ainda estava segurando, né? Deu até uma barriguinha que estava pegada, né, empurrando com a barriga. Aí remanejei e pronto. Daqui a pouco vocês vão ver. vou postar uma foto lá, shape da Marta, tipo tanque de lavar roupa. Só não vai ter torneirinha, mas vai ser um tanque. Vocês vão ver, tá bom? Ó. Pessoal, brincadeiras à parte, remanejamentos. A Aline Paiva que sempre cuidou por 500 anos da minha vida. Não será mais minha secretária. Foi promovida, já está com a gente no 100% será feita. Quem vai ser a próxima? A senhora Linda, que foi apresentada na minha agenda, e a senhora Lina Saíra. A Liliana, que é secretária, que não está Só para que vocês saibam. Nós temos a nova integrante Regina, nossa paranorma. Regina, isso parece uma live ou outra comigo, né? A nossa cartomante mais amada. Do Mandem uma foto da sua mão para ela, vocês vão descobrir quem vocês são. A Regina é demais, gente. Tá? Vale a pena sempre. Nós temos a Tarsila do Amaral. Oh, Tarsila de Roraima aqui conosco também. Especialista, especializada nas ervas, né? Tarsila já está benzendo? Eu sonho... estou primeiro me benzendo. Essa é a melhor. Se quiserem uma palavra... Tarcila, como que é o seu arroba do Instagram mesmo? Tá gomes266. Tá bom. Escreve aqui para nós. O pessoal, sigam a Tarcila, ela é bem legal lá. Ela sempre deixa umas dicas nos stories. Ah, eu adoro olhar os status da Tarcila. Sempre tem uma novidade, quentinha. Umas dicas. Hoje eu tô apanhando aqui no... no porque eu tô usando o celular, né? Eu... Eu, eu, eu, coloco eu não você. tô usando o computador. <risos> Vou falar um Tranquilo, como que é mesmo que você falou? É tá, Gomes 1266. Gomes 1266. Achei já, achei aqui o negócio. Melhor, vou, vou passar a bola para você. Aí, maravilha, perfeitinho, Tarsila. E nós temos aqui o Ezequiel, que eu já falei lá no começo. Né? Peraí, quem eu remanejei? A Aline, terapeuta, no lugar dela vai ficar a Juliana Saião, a Raquel Melo, que estava divulgando os meus cursos há um bom tempo, é, foi promovida também terapeuta, quem vai ficar no lugar é o Ezequiel. Aí o Ezequiel, vou deixar o telefone de contato aqui. Por que, gente, eu tomei essa medida? Porque eu recebi muitos e-mails de pedidos solicitando alteração, ou que ficou pendente alguma informação, quer tirar dúvidas e tal. E eu não consigo responder os e-mails, gente. Está humanamente impossível para mim. Então, nós temos aqui o Ezequiel, que está à disposição para ajudar todos. O Ezequiel, que é um rapaz muito educado e muito prestativo, está à disposição de vocês, tá? DDD 94, por favor. Então... Agora, vamos lá, mais gente entrando aqui, que beleza. Olha ah lá, o Ezequiel falando, estou passando o dia respondendo o pessoal. Coitado, vamos dar uma segurada. Só o então, por favor. <risos> né? Porque se não é super lota Mas eu estou muito feliz que vocês estão interagindo, estou conseguindo também parar um tempinho aqui para disponibilizar de vocês, para vocês. O que eu quero agora, gente, é o seguinte, eu vou passar de novo... Tudo que eu preciso passar de informação referente ao reprogramando sua fortuna em 28 dias. E em seguida eu vou abrir para dúvidas, tá? A Vanessa falou que já falou com ele. O Ezequiel é um amor muito educado. É. A Raquel chama ele de amor toda hora. Amor! Eu falei, Ih? tá? Então, porque ele é muito bonzinho conosco. Mas, por favor, meninas, ele já é comprometido. Então, vamos devagar aí, tá? É... <risos> vamos lá. Pessoas lindas no meu coração. Algumas pessoas me questionaram. Marta, o material não está lá. Então, falei para vocês, nós vamos começar juntos. Segunda-feira. É algo inédito, é novo. Eu nunca tinha gravado esse curso. Isso é uma experiência de vida, eu fiz em mim, tive resultado, testei na minha irmã, tive resultado, em seguida passei para um cliente ou outro, e os resultados foram muito bons. Ao longo dos anos eu fui relutante de gravar isso, porque é um conjunto de atividades, de tarefas, e não é qualquer pessoa que se predisponha a tirar 5, 10 minutos do seu dia para fazer isso. Né, Tarsila sabe, por exemplo, que nós passamos aí por um processo de 365 dias com tarefas, atividades, um livro por semana, um filme por semana, foi ou não foi fácil, Tarcida? É fácil passar por um processo desse? Não, né? Nem, nem, nem uma programação que a gente faça de uma simples meditação, entre aspas, né? A gente já não consegue. Mas o pouco que nós fizemos, que... Vamos lá, né? Nós somos seres humanos. 365 dias, todos os dias, ter aquela disciplina aí é um superpoder. Mas o pouco que nós fizemos trouxe ou não trouxe resultado para você, Tarcelo. E mata eu não, eu não concluí. Você não concluiu, né? Mas o não. que você pegou? Seja em um, uma 449 da vida, seja uma plantinha é. ali, uma plantinha aqui. Já germinou, não germinou? Já, com certeza, né? A, a mente muda, né? que esse é o mais importante. E, a, e assim, né? a questão da, da gente focar. Uhum. Porque eu, na, na realidade, assim, eu ainda estou meio perdida, né? O que, que eu quero? <risos> vale ressaltar que nós estamos tô usando o exemplo aqui de um projeto de um ano projeto que eu estou disponibilizando para vocês são 28 dias apenas. Então, o exemplo é. que eu quis trazer para vocês é que, assim, nós pegamos uma coisa, outra, mas isso foi suficiente já para alavancar nossos resultados, para fazer network, né? conhecer pessoas diferentes, para ter novos resultados. Então, esse pouquinho que eu fiz, por exemplo, o Tercila esteve aqui. Foi um diferencial para eu lançar um livro, por exemplo... Foi um diferencial para eu conhecer pessoas e me conectar, outros que pudessem me ajudar no marketing digital. Então, eu ganhei muito fazendo o mínimo esforço possível. Mínimo. Quero uma vez ou outra, né, Tarsil? Agora é, vocês... É. É, e, e estamos falando do quê, gente? Ó, estamos falando de acordar às 4h40, que seja, né? para um processo aí, ficar uma hora ali acompanhando, depois, em seguida, assistir um filme por semana e ler um livro por semana. Estamos falando de um outro processo. Aqui... O que, que eu vou fazer com vocês? Vou trazer consolidado um processo que eu fiz inicialmente, que em 28 dias fez com que eu desenvolvesse essa mentalidade próspera, começasse a entrar em foco, em pressão. À tarde eu até fiz um comentário, né? O que seria do azeite se não fosse a azeitona entrar na pressão. Então, quando você se submete a fazer atividades que nunca antes havia feito... Você desenvolve a plasticidade cerebral e, com isso, novas sinapses. Você constrói neurônios, rejuvenescimento, reconexão com sua criança anterior e tantos outros benefícios. Tudo isso vai começar na segunda-feira. O material que está lá, para quem já se inscreveu, que vem comentando, são materiais já salvos né? para que vocês criem um acesso. Então, vocês acessaram, ok... Agora é só aguardar o próximo passo na segunda-feira. O que é legal, que me levantaram a bola à tarde, eu não tinha pensado ainda. É... Então, assim, sabe o evento que vocês participaram, quatro dias de aula, eu, eu vou tirar do YouTube e vou vender o curso. O curso não será mais gratuito. A partir de segunda-feira ele vai ser indisponibilizado, tá? Agora, estou pensando na possibilidade desse curso colocar como bônus para quem já se inscreveu. É, é muita gente, né, Regina? Muita gente chamando, ah, a Regina cuidou, me ajudou. <risos> Botei a Regina no fogo. Fala aí um pouquinho, Regina, de como foi o turbilhão das pessoas se inscrevendo. Foi muita gente. Nossa, não parava. E assim, pessoal de todo que é lugar, da escola, da Cristina também. Mas foi muito interessante, o pessoal dando feedback ao longo das aulas, né? E aí a gente foi conversando, eu gostei muito, pessoal interessado mesmo. Eu gosto assim, obrigada, Regina. O pessoal que vem interessado. Então, o meu filtro é o seguinte, ou você quer aprender ou nem abre a minha live, porque eu vou cobrar, eu vou pedir exercício. Hoje eu dei uma chulapada em um amigo nosso que frequenta as nossas lives e ele pediu o curso. E eu falei o seguinte, falei, meu amigo, você vem me... Eu poderia dar o curso sim. Eu poderia dar esse curso. Por que não? Né? Afinal, estamos falando de um, uma, uma parcela. Ok, mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Essa pessoa é meu seguidor há dois anos. E eu fico sentida que em dois anos não foi possível adquirir um curso como esse. Para mim, é sinal de que a pessoa não executou um exercício. Vocês viram o tanto de depoimento que eu recebi? Uma Sim. técnica não seria capaz de colapsar 197 reais? É impossível. A Carolina falando já está rica. Ah, com certeza, eu já tô até na aula da Cleópatra da Rebeca Becker. Já vou ter dinheiro para pagar uma hipnose da Raquel Mello também, que eu quero fazer. Enfim, né, gente? Se eu não tenho no momento, eu parcelo. Esse aí que eu estou fazendo, estou parcelando também. A gente parcela, negocia, pelo amor de Deus, não perde a oportunidade, assim. Eu já fiz é, hipnose com a Marta, e eu lembro que a minha gatinha, que estava desaparecida há quatro anos, minha gatinha voltou, tá? Eu achei tão fofinho. Ela é de escorpião, gente, a minha gatinha. Ela é vida louca, entendeu? Mas ela voltou <risos> comigo. Gente, foi muito engraçado a minha gata voltando, você fica assim... Tu voltaste? Aqui agora eu tô melhor, né? Tô um pouco mais rica, e minha gata sabe, né, como é gato. O gato gosta do, do dono gosta, mais, sabe? Gosta de do do luxo. Gosta de luxo, é, não é, Regina? Gosta de luxo. <risos> gato <risos> gosta. Obrigada, Carolina. Fora as, as outras, é. os outros depoimentos de saúde que você tem também, né? Isso é muito bom. É muito bom ouvir isso, gente. Então, assim, quando a pessoa... Se a pessoa me pede algo, primeira coisa que eu me pergunto, será aluno meu? E aluno é aquele que me assiste em live, o que for. Eu trato todos da mesma maneira. Uma menina que me deu, me mandou uma mensagem falando assim, eu não acredito que você respondeu minha mensagem. Gente, quando eu não respondo é porque eu não consigo ver mesmo. Mas se eu ver... Eu abro e respondo. É ou, é ou não é, Ana Paula? Hoje eu vi... A Ana Paula me mandou uma mensagem super muitos anos antes. Eu não tinha visto, mas hoje eu consegui abrir. Quando eu abri, já na hora, já respondo. E, e às vezes no Instagram, não façam isso propositalmente. Mas quando eu vou responder no Instagram, eu faço vídeo mesmo. Se tá falando é comigo. A pessoa falta... Sair o coração pela boca. Gente, esse ser humano, como todas vocês, todos vocês, é tudo normal, tá? Então, eu gosto de dar esse feedback. Se você é meu aluno e aplicar qualquer técnica, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. E por que, que eu te forço a fazer isso, gente? Porque eu respeito as leis sistêmicas. A lei é clara: dar e receber. Eu te dei algo, eu recebo algo. Se eu der, der, der, der, nós quebraremos. Algo de muito ruim pode acontecer entre nós. Sabe quando você ajuda muito um irmão seu? Ajuda, ajuda, ajuda, ajuda, ajuda, ajuda. Aí parece que ele te traiu, de repente. De repente ele fez algo que você nem imaginava. Como pode? Eu fui tão boa para ele. Por que, que ele fez isso comigo? É responsabilidade sua. Você desequilibrou o sistema. Ele vai arranjar um jeito de equilibrar. Vou dar um pequeno exemplo para vocês de uma pessoa que eu atendi. Um rapaz, muito mais velho do que o irmão, se sentiu no lugar de pai, porque o pai faleceu cedo. E ele dava de tudo para o irmão como se fosse pai mesmo. Inclusive, ele montou uma empresa, colocou o irmão para trabalhar na empresa, tinha um salário e o irmão não fazia quase nada. O irmão, inclusive, tinha uma dependência química. Certo dia. Esse dono da empresa chegou em casa e pegou a esposa na cama com esse irmão. Aí ele veio me procurar, transtornado. Eu não acredito que o meu irmão fez, eu dei de tudo. Então, você desequilibrou o sistema. Essa foi sua responsabilidade. Seu irmão se sentiu devedor e aí ele precisou de devolver na mesma moeda. Gente, longe de mim, minha questão não é defender o... Me intrigar com a questão da traição. Não é isso. Estou olhando o sistema. Quando você dá muito, alguém vem e toma. Você precisa estar sempre em equilíbrio. Eu dou um pouquinho, recebo um pouquinho. Dou um pouquinho, recebo um pouquinho. Pelas ordens sistêmicas de Bert Hellinger, a constelação, o único que pode dar sem receber de volta são os pais. Os pais sempre dão algo maior, porque eles te dão a vida, e a vida é impossível você quitar com seus pais. Então, eles sempre serão maiores, eles sempre vão dar mais. Do contrário, parem de dar tudo que vocês têm. Então, eu não posso dar tudo. Vocês querem outro exemplo rápido? Às vezes, eu cobro, por exemplo, um processo de, de terapia, cinco mil reais, a pessoa vem, pá, ela pega um empréstimo, ela faz semanas, meses depois ela já recupera isso. E até mais. Por quê? Porque ela se trabalhou um processo como um todo. Às vezes eu atendo uma pessoa muito, muito humilde que não tem um leite para trocar. E aí eu dou sessão gratuita. Vocês acreditam que essa pessoa não se compromete comigo? Tarsila, é ou não é? É ou não com é? certeza, é. com certeza. Eu joguei meu processo no lixo, porque eu fico esperando o um resultado e o resultado não depende de mim. Quando você pede um desconto, por exemplo, de 50%, você está dizendo para o universo que você se compromete 50%. E eu não posso com um comprometimento de 50%. Eu preciso de você 100%. É o meu 100%, o seu 100% que dá um resultado. Entenderam? O lance é bem sério. Não é só dar porque ah, a Marta é boazinha. É uma troca. E aquilo tudo que tá no meu YouTube... E o que, que tá no Instagram? Vocês viram o que, que, que eu tô postando no Instagram? É tempo meu de sentar ali, desenvolver material para publicar. ou o tanto de coisa que eu já dei. Se vocês seguirem as dicas, não tem como ficar zerado. Vai transformar a sua vida. A ponto de você conseguir um degrauzinho. Eu comecei com um curso de R$17,00. Depois liberei 97. Agora eu tô no R$197,00. Quem vai acompanhando vai subindo o degrau também. Como a Regina falou, tudo é trabalho. Então, eu tô dando aqui, ó, num sábado à noite. As minhas amigas estão tudo na balada. Minhas amigas estão. Ó, minha amiga foi viajar, foi pra praia. Eu tô aqui fazendo live, com vocês. Nem é live, né? Eu tô aqui no Zoom. Tô aqui no Instagram e tô aqui no Zoom. E eu poderia, Marta, poderia estar na praia? Eu poderia. Poderia estar em qualquer lugar agora? Poderia, que eu quisesse, é claro, né? Porque também não vou para fora do país, que eu não tenho interesse nesse momento. Mas é o meu trabalho, é o meu tempo, e aí eu vou dar, vou dar, vou dar, vou dar, vou dar, daqui a pouco, o que que acontece comigo? Não é dando o que se recebe. Então, eu dei uma live. Agora, eu ofereço para vocês uma outra oportunidade. E começamos assim, não é? Então, vamos caminhando junto. Porque o que eu quero aqui é que vocês aprendam cada vez mais. Ah, a Vanessa disse. Querer é poder pagar mais e mais. Pois significa que eu estou cada vez mais próspera. Exatamente isso. Uh, ontem eu ouvi um exemplo. Como que foi? Ah. Sabem aquele livro Mais Esperto que o Diabo? Quem já assistiu aqui? Quem já leu aqui? Já leram, né? As meninas espertas, Tarsila, Cláudia, Regina, quem mais? É uma reprogramação e tanto, mais esperto que o Diabo. A Flávia, ele fala, né? Um rapaz estava reclamando, ah, eu não acredito, tenho que pagar IPTU. Da casa que eu moro, papapá, reclamando. E aí o rapaz foi e falou assim: então você não é digno de ter essa casa, você não merece ter essa casa. E o outro é: mas por que não? É porque você está reclamando que tem que pagar IPTU, só paga em IPTU quem tem o direito de ter uma casa. Se você tem condições de ter uma casa, você tem condições de pagar o um IPTU. O cara nunca mais reclamou do IPTU. Às vezes eu vejo gente reclamando que tem que fazer licenciamento do carro, puxa vida só quem tem carro tem que fazer licenciamento do carro então é gratidão o tempo todo puxa eu tenho e se eu fiz essa dívida é porque eu posso não é assim pelo menos deveria eu, eu já vi Marta, foi uma pessoa é, que foi fazer a matrícula dos filhos reclamando aí eu Fica a boca, né? Aí eu disse: nossa, daí não é, é para nem ter filho. Então, então, né? Então, e às vezes a, algumas pessoas passam a vida inteira tentando ter filho. Então, tudo depende do que você olha. É, de verdade, o processo que vocês farão comigo, para quem já está inscrito, eu vou mostrar para vocês qual é a grade que eu escrevi agora à tarde para vocês terem noção, 197 reais talvez no dia seguinte você já tenha de volta. Então, eu fico até impressionada, tá? Com situações como essa, não foi? É, existem formas e formas de você conquistar as coisas. Tem pessoas que falaram, eu posso acertar tal dia, eu posso fazer assim, esse assado, negociar. né? É, uma pessoa falou, ah, eu quero ganhar isso, você pode. Como se eu tivesse obrigação, entendeu? Demais esse processo. Eu falei: caramba, algo, talvez algo não tenha ficado claro ainda nas minhas aulas, né? Será que a pessoa entendeu o valor do mapa da prosperidade? Eu quis ensinar a chegar até ali, eu quis ensinar a fazer o que fosse necessário para se inscrever no próximo. Eu acho que a maioria entendeu, porque a quantidade de depoimentos, né, que a gente recebe, falei, bom, meu papel eu fiz, né? Daqui para frente é cada um cada um. Teve uma pessoa que relatou durante as lives que estava com medo de comprar. Aí eu falei, o, o, o que te impede? E ela falou: "Ah, vai que eu compre e não consigo fazer". Falei: "Em um ano, 10 minutos por dia, ah, então você não tá preparada. É melhor não comprar. Não compra, não. Ela, ah, por que não? Não, agora eu não quero. Eu não quero. Não, mas por que não? Falei, não não tem dez minutos por dia? Para tudo. Você não pode fazer isso. <risos> Ela ficou brava comigo. Ah, oh, Regina, eu tô sendo sincera. É igual atendimento, quando a pessoa passa comigo achando que vai sentar e eu vou transformar a vida dela. Se você não estiver disposto a fazer um menor movimento pela sua vida, quem sou eu? Não vou nem entrar nessa roubada, porque depois vai cobrar a mim, e eu não tenho responsabilidade nisso. Certo? Meninos e meninas, eu quero... É Marta! Oi! Marta! Oi! <risos> ela, falou, ela falou assim, ah, eu respondo pessoal, ela responde mesmo, gente, eu mandei um direct para ela nesse instante, ela até me mandou a live lá, eu mandei a, o cabelo dela curtir Fala num instante, assim. porque aí depois o povo vai achar que é num instante. Hã? Não é num instante, é quando eu fico online, né? <risos> tem gente que me liga três horas da manhã, hora. eu vou ver, tem três horas da manhã lá o WhatsApp. Aí eu mandei... Meu Deus! Hum? Eu mandei um colar para ela, para lá ver. Você viu o colar? Gostou? Foi, eu Gostou? Foi, te mandei mandou... um colar. Ah, é? Não, eu não comprei. <risos> <risos> é um colar da Mario que eu achei tua cara. Eu vou olhar, É, um colar eu bem vou olhar. é que foi bem corrigido. Fica bem creópatra. Eu vou olhar lá. Perfeito, Agora. vai ser a minha cara. Ok. Meninos Muito e perfeito. meninas, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu quero explicar um pouquinho... Para quem já se inscreveu, o que vai ganhar, o que vai receber? E quem não se inscreveu ainda, tem até hoje, porque já estamos nos últimos, tá? Os 80 primeiros vão ganhar o bônus, depois disso não tem mais bônus. Qual vai ser o bônus? Eu tenho o um curso que é vendido separadamente para relacionamento, para rela reatar casais. Tá? Até mesmo depois que já assinou o divórcio. Eu vou dar para vocês, tá bom? A Carolina já é animada demais. Ju Saião, entra aqui ó, no, nosso, no nosso Zoom, por favor. A Ju Saião, nossa nova assistente de agenda, mais uma para ficar enlouquecida. Vamos iniciar o nosso cronograma, gente. Eu quero explicar para vocês o que vocês vão aprender lá a partir de segunda-feira. Uh, deixa eu ver. Minhas anotações. Ó, oh, como atrair bons relacionamentos. Então, você vai entrar na energia. Vocês, homem, mulher, solteiros, tá? Vai entrar na energia que vibra... Com a plenitude. Então, é para atrair um pouquinho mais elevado, tá? Chega daqueles cacos na vida, né? Naquelas carnes de pescoço. É para se elevar, elevar o seu padrão e começar a construir relacionamentos, seja amoroso ou seja relacionamento no geral. Tem pessoas entrando, vamos lá. Nós vamos trabalhar a questão da saúde, ressignificar, tá? Por quê? Adianta eu ser afortunada lá no leito de morte, no, no hospital? De nada adianta, né? Tá com a saúde, artrite, artrose, problema de, de coluna. A mulherada costuma ter o quê, Regina? A mulherada. Quais os problemas mais comuns da mulherada? É coluna... Colum. É, articulação, pessoal que vai ficando mais duro, né? A é, cintura Imagina, também, na bacia. Musica. É, tudo... E a bacia também, fora problema ginecológico, né? Que o pessoal que tá com muita raiva, problema no seio, problema ginecológico, o CA também. O pessoal com muita raiva, estoura no CA. Fígado, né? O fígado também, mas o que mais é problema de pele... Que a pele bate, é, articulação rins. e os rins, o pé, Bem, o pessoal fica com o pé inchado, fica com o pé cheio achado, de rachado também, né? É quanto é mais difícil de ver o futuro, mais afeta os órgãos, né? Por exemplo, o rim, é que nem a Cristina fala, você afeta o rim, né? Aham. O problema de visão também, né? Oclinhos, aí... É quem não quer ver alguma coisa, né? Tem gente que perde a audição, uma parte, porque também não quer escutar. Porque você vê, tem pessoa que não escuta a gente. Fala, fala, fala, a pessoa não escuta. É isso aí. E os homens? Quais os problemas mais comuns entre os homens? Olha, homem é próstata, que é primeiro lugar, né? Sexualidade, hum. qualquer coisa eles ficam com problema. É... Aí, homem calvície, porque eles calvície. entram numa pira, chega aquela época que ninguém liga pro cabelo, aí chega uma época que eles querem ir o cabelo agora é que meus cachorros estão no máximo <risos> tranquilo aí, deixa eu ver ou, ou o homem também tem né? do joelho ah, joelho joelho, joelho clarices também queriam. cotovelo, joelho uau caramba e dentes, mais em homem ou mulher? Dente é mais mulher, dependendo da faixa etária, porque a mulher ela tem dificuldade de tomar decisão. Então, o dente começa a cair, começa a ficar mole, dá periodontite, é, ou então é, começa a, a ter que fazer tratamento direto de canal. Agora, o homem não. O homem não é dente, mas, por exemplo, mexe com a ATM, eles não conseguem... Ah. É, Dormir à noite da bruxismo. E para quem não sabe, a ATM, que é como se fosse um menisco, né um... é como se fosse a. Como podemos representar? Ah, como se fosse um velcro, né? Que abre e fecha, só existe aqui no maxilar e no joelho. Então, o homem, na maioria das vezes, tem os dois, né, Regina? Falando da flexibilidade. É pra onde é difícil mexer, né? É. E eles vão ficando duros, né? Uhum. Obrigada, Rê. É isso aí, nossa paranormal é só sucesso aqui. Pessoas, é, então assim, vocês entendem Marta. o valor da fortuna. eu, <risos> estou, eu tô amando, caso você disponibilizou esse curso de PNL para relacionamentos, mandei para as minhas duas amigas, que a gente tá no grupo aí dos... 28 dias, eu mandei para todo mundo. E aí, <risos> gostaram? Bora, bora? Sim, sim, eu mandei um áudio para elas. As duas estão. E a gente vai ter relacionamento também, tomando. Olha, trabalha. Tomara, né? Elas... É, tomara. É Agora vai... de casa. Carolina, se eu... consulta com a Regina depois, Para você é a melhor decisão que você vai tomar, tá? Chama a Regina depois. Olha Ali... aí relacionamento é melhor do que dinheiro, sabe? Fiz aí do dinheiro, mas eu queria mesmo relacionamento. Oh, Daqui a uns oito meses. Tudo em equilíbrio é ótimo. Não priorize nenhum único setor da sua vida. Não isole, claro. tá? Porque aí, no dia que você, por um acaso, ou pisar na bola, ou alguém pisar na bola com você, você tiver um atrito no relacionamento, você quebra, porque você só cuidou disso. Tá? Então, Fique imagina. Chata. Imagina você triste com o coração partido nas Maldivas. Ou você triste, <risos> coração partido, tomando corote. Então. vamos. Eu não eu corote. Brincado, eu não sou muito de viajar. É. Mas Mesmo que não viaje, né? Você viaja no filme, você tá lá, você tem dinheiro, você faz o que é, você, quiser. Você, você quiser. Você sofre aonde você quiser. É, A... é. Em casa, eu gosto. Então vamos devagar, tá? Um pouquinho de cada coisa. Nem muito, nem pouco. Tudo em equilíbrio. Aqui, ó. Ah, quem foi que escreveu aqui para mim? Vou ler. Hum. Relacionamento, que maravilha. Ah, Vanessa. Dinheiro e relacionamento. Que maravilha. Verdade. Opa, saiu o seu comentário. Verdade, já aconteceu comigo dois anos atrás. Tudo começou a decair. Isso. Por quê? Porque às vezes o que você foca em energia cresce. Por isso, nesses 28 dias, a minha proposta é a energia em todos os setores. Então, depois do, da questão do relacionamento, nós vamos focar na saúde. Depois da saúde, eu vou ensinar vocês a reprogramar uma vida na qual o dinheiro vai se tornar mágico. Na qual você vai reestruturar questões de trabalho. Pode ser que aconteça uma promoção ali, pode ser que você receba uma proposta nova, pode ser que você monte o seu negócio, pode ser que você assuma de verdade com a sua missão, sua missão espiritual e carreira profissional. Depois nós vamos trabalhar a reprogramação para vencer a negatividade. Tem muita gente aí que se boicota, você sendo seu próprio obsessor. Vocês sabem o que é isso? Aquela cabecinha que te deprecia. Você mesmo. Não precisa nem de inimigo, tem pessoas, viu? <risos> ela mesma. Ela não pode ficar sozinha com ela, que é um perigo. Hum. Então, com cuidado. Ah, Você chega, pode... eu ouvir. Oi, Você Ana. Tá. Aham. Quer falar conosco, Ana Iracema? É... Sim, boa noite, Marta. Boa noite, querida, tudo bom? Fala de Olá, onde? Olá, Marta. Portugal. Portugal! Nós temos muitos! Muito. Eu, Minha eu, maior eu, audiência eu, é Portugal. Eu sou uma delas. Que coisa boa. Acabei de... Marta, muito prazer. Acabei de conhecê-la através da nossa Cristina Caigo. Assisti... Já estou com uma nova lavagem na minha cabeça, tô a afim de mudar Ah, é assim que eu gosto, que ah. coisa linda. vamos ver. Parabéns, viu, Ana? Vamos arrasar, esse ano é nosso ano, é só vitória. Já chega, já comemos bastante poeira, né? É verdade, tô a fim de mudar, né? Vamos, vamos mudar. Eu só preciso que queira, Ô, querer é poder. Fátima. Obrigada, Ana. Vai, Pode falar, Carol. Obrigada, se é Marta. Demais, se não é pedir demais, você poderia disponibilizar as quatro aulas para a gente também? Do YouTube. Vou pensar, no seu caso. Raka! Boa noite, Raca Seja muito bem vindo Ah, a Raca chegou! Nossa, Gente, olha a situação é a da amiga. pessoa voltando para casa no ônibus. Olha Nossa, meu Meu Deus, Rafa. O que aconteceu nesse sábado? Meu Ele Deus. É doiva, doiva, Mas, me aí, isso. Você está trabalhando <risos> no com visagismo ou eletricidade? É, os dois, né? Você bota a mão na cabeça da pessoa e fica assim. Prendi o cabelo, já soltei, tô indo embora para casa, dentro do ônibus ainda, porque, olha, não dá. São Paulo tá um caos, gente, muito trânsito, não dá para andar de carro aqui. A não. marginal tudo parada. Peguei uma carona e falei, me larga no ponto que eu vou embora de ônibus pra casa. Ah, a minha ideia é que em breve você tá ande de já, né? Ai, filha, eu quero de helicóptero pra cima e pra baixo. que o povo no ônibus tá todo olhando pra minha cara, pensa louca. <risos> Coloca no vivo a voz aí que eu vou começar a gritar. Bom. Ai, não, gente. <risos> ah, gente, boa noite Desculpa o mau jeito, eu vou desligar a câmera porque Imagina, não Imagina, fica faz. aí Não, bota a cara no sol, querida Deixa aí Vamos ver a realidade <risos> é assim. Também sou novo, fã tá da aqui. Raca É, a é. Raca é muito de bom Dá uma porradas na tava... Raca para ela construir o é. canal dela não, a noiva ficou maravilhosa, depois vocês olham lá no History, mas a profissional Jesus está destruída, estou <risos> indo embora. Está linda, Raca, estou brincando com você. Está ótimo. Raca, obrigada viu, pela sua participação conosco, mesmo depois de um dia aí enorme de trabalho ainda aqui interagindo. A Raca foi uma das primeiras inscritas no programa, Reprogramando a fortuna em 28 dias. Depois ela vai postar a foto do jato particular. Ah, com certeza. E do Boa Imagina. Boa Imagina. Obrigada, viu, Rafa? Então, nós estamos Ai, aqui passando. O cronograma, que eu não passei para vocês durante as lives, né? Depois de trabalharmos a negatividade, nós vamos transformar vocês em imã de dinheiro. Sabe aquelas pessoas que encontram até dinheiro na rua? Uhum. Encontrar dinheiro na rua é diferente de receber troco a mais, tá, gente? Por favor, não façam isso. Receber um troco a mais é o equilíbrio. Entendam como sendo um teste da vida. Porque, afinal, não é tirando de uns que, às vezes, são punidos no trabalho que você vai enriquecer. Não é assim que funciona. É igual as pessoas que falam Ai, esse marido foi Deus que me deu. Era o marido da, da melhor amiga. Oh, gente, o que, que é isso? Tira de um para dar para o outro. Não funciona assim, tá bom? Então, assim, transformar vocês em imãs de dinheiro. Deixei os áudios, tá? Só para eu terminar de passar o cronograma aqui, daqui a pouco eu abro. É, nós vamos começar a transformar toda manhã como um dia mágico, para que vocês elevem sempre a sua energia, elevem as vibrações e os pensamentos, para que vocês possam atrair boas circunstâncias. Eu deixei isso muito claro, né, nas lives, que é tudo nossa responsabilidade, né? Qual vibração eu estou, eu entro numa paralela, certo? Vou contar para vocês uma situação que aconteceu, ah, aconteceu ontem. Eu lancei aqui a... na quarta-feira à noite, eu lancei o Reprogramando a Sua Fortuna, né? <risos> E, em seguida, eu fui viajar, eu fui para Birigui. São cinco horas e 12 minutos da onde eu moro, dirigindo. Eu só parei para almoçar, 11 horas da manhã, e continuei. Quando eu estava chegando no meu destino, eu fui fazer uma curva e era... Pensa numa pista com várias possibilidades, várias ruas cruzando essa pista. <coughs> Eu fiz uma curva e eu percebi que eu não estava mais no controle do carro. Mas, incrivelmente eu percebi minutos antes. Eu percebi que o carro estava dirigindo sozinho. E aí eu vi que ele ia para o muro, eu puxei todo o volante para o lado esquerdo e quando ele veio, eu puxei todo para o lado direito. Eu nunca aprendi a fazer isso. Quando eu fiz isso, ele deslizou para lá, deslizou para cá e entrou no eixo. Aí, na frente, eu parei o carro, observei, olhei para trás, falei, o que será que aconteceu aqui? Tem alguma coisa errada. E aí eu olhei para o chão, tinha óleo por todo o caminho. Alguns minutos depois, veio um caminhão de bombeiro e começou a limpar, porque ali era um possível acidente mas muito muito possível acidente tinha que ser muito rápido para conseguir escapar dali eu consegui perceber minutos antes de acontecer algo e consegui ter o controle de um carro descontrolado porque ele deslizou no óleo e ali era fatal entenderam uhum. então isso só acontece quando você está na frequência do universo você tem esses livramentos e só depois você percebe que você teve uma atitude precipitada a ponto de sair muito leve, muito tranquilo. Foi só um susto mesmo. Mas foi tão rápido que eu não consegui nem perceber, na verdade, o que estava acontecendo. Tá? Então, é essa a proposta que eu quero trazer para vocês. Eu anotei aqui nos papéis, para que vocês amanheçam bem. Então, quando eu saí, fui viajar. Eu fiz aquelas orações. Lembra, Regina, eu mandei para você? Fiz umas orações aí de benzedeira. <risos> eu gosto muito de decretos e coloco na frequência e ouço o aramaico. Então, tava na frequência. Eu vou ensinar a vocês, assim, manterem na frequência e não é atrelado a nenhuma religião, tá? É só um só vibracional. Você lembra, Regina, que eu te mandei um... Uma oração? Eu fiz aquilo lá? É Linda. Linda. Tem que te contar, menina. Então, vamos lá. Anotei aqui também que eu vou ensinar a vocês como terem um dia mágico. E nesse dia vai ser uma surpresa. Nem eu, nem vocês. Nem eu, nem vocês vão saber o que vai acontecer. Mas uma coisa muito boa vai acontecer nesse dia. Ah, a raca, um reiki também cai super bem. Então, raca, como eu já, já tenho mestrado em reiki, e às vezes eu acabo esquecendo de citar porque é automático, já internalizou. É como se para mim fosse comum mesmo. Eu acordo e me auto-aplico reiki. Aquele reiki de cinco minutinhos, sabe? O reiki fast. Que não é igual quando você vai fazer um reiki em uma outra pessoa. tá? Então... Um reiki para quem é reikiano, sempre, tudo, tudo, tudo que você conhecer é ferramenta que você conhecer, tá? Só que eu vou fazer isso é, de forma que vocês aprendam que seja automático para vocês, para não esquecer, sabe? Ai, saí de casa e esqueci de me proteger. Não, não tem como esquecer, porque a todo momento você pode ser bombardeado por energias. Tudo é energia, né? Então nós trocamos a todo tempo e eu quero que vocês se protejam disso. Uh, vou ensinar vocês a autocura também para relacionamentos a diferença da autocura, gente é que a maioria de vocês quer encontrar um príncipe encantado uma princesa encantada, mas vocês mesmos são sapos então é necessário a autocura, né? Então vou atrair o meu príncipe encantado, mas também então quero ser a princesa dele, né? Porque aí uma ogra <risos> Então, vamos cuidar dessa nossa parte aí. Relacionamentos. Eu vou ensinar vocês os milagres da reprogramação dentro da saúde. Eu vou ensinar para vocês alguns passinhos de reprogramação nunca ensinados antes. Eu vou ensinar para vocês também como terem resultados extraordinários, que pouquíssimos atingem. Uh, deixa eu ver o que mais. Como transformar erros em bênçãos porque às vezes você carrega algo que para você foi um erro e, na verdade, simplesmente foi um teste, né? A vida é feita de tentativas e acertos. Tentativas e acertos, não erros e acertos. Então, transformando isso de uma forma leve, você consegue ter outros feitos. Se você ficar fixado naquilo que não deu certo, mais coisas também não darão certo. Então, eu vou ensinar a vocês a terem resultados extraordinários, a transformar os erros em bênção e a construir o seu próprio futuro com a reprogramação. Dentre esses, sempre tem alguma novidade que eu coloco, algum bônus, tá? Então, é, estejam sempre comigo, a Célia falando, chegando agora, Marta, não quero um príncipe, quero saber sobre o salto quântico. <risos> <risos> o que você passou esses dias vai ter novamente ou será diferente esses 28 dias? Eu nunca, nunca tive nada parecido com os 28 dias, Célia. Para você ter uma noção, é um programa novo, vai começar na segunda-feira. Nada parecido com nada que vocês já viram em todas as minhas lives. Que, por sinal, é um grande diferencial. Quando eu falo para vocês que assistam as lives, acompanhem aqui. Por quê? Porque eu sempre lanço alguma coisa nova. Tem gente me chamando aqui. ó. Eu sempre lanço coisa nova, gente. Nunca vai repetir. Tá? Então, estejam sempre aqui acompanhando comigo. Que vocês vão ter novidade. Célia, você já fez sua inscrição? Garante lá. Tá? É para o salto quântico. Nós vamos trabalhar todas as esferas da sua vida. Saúde, relacionamento, profissional, mesmo que você não queira do relacionamento. a Viviane, os exercícios vão vir em grupo de WhatsApp? Não, Viviane, o que, que acontece? Os exercícios anteriores vazaram, sabe? Eu compartilhava nos grupos e o pessoal distribuía. Muito legal. Muita gente veio para mim através disso. É muito bom mesmo, mas acontece que é muito arriscado né, para quem não contribuiu ou não está no preparo para receber essa comunicação. Então no grupo nós vamos trocar informações, tirar dúvidas, mas os exercícios eles vão direto na plataforma, você se inscreveu lá. Você tem acesso a, essa, a esse treinamento que vai ficar disponível para vocês por um ano. Todas as aulas, todos os dias, eu vou subir um treinamento por dia, no período da manhã, tá? E aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, Célia, corre lá no link. Nós batendo 80 pessoas, eu não vou disponibilizar mais o bônus. Até então, eu estou disponibilizando o bônus para vocês, que é o bônus além do, da reprogramação para relacionamentos que vocês podem tanto utilizar para vocês, ó, oh, vou dar uma dica aqui que eu não tinha falado antes à tarde. Gente, vocês podem copiar o mesmo modelo que eu estou passando para vocês e aplicar em alguém e cobrar por terapia de casal. A Célia e a Marta, aí eu posso ouvir assim que eu chegar do trabalho? Claro, todo dia. Você pode ouvir quando você quiser. A Suelma, o link vai para o nosso e-mail? Quando você se inscreve lá, você já recebe um link de acesso automaticamente para o seu e-mail. A Sueli, amada, comprei o curso, mas nem tive tempo de abrir. Sueli, começa na segunda-feira. O que tem lá só abre para você garantir a sua inscrição, só isso. Mas o curso começa a ficar disponível na plataforma a partir de segunda-feira, tá? Aqui alguém escreveu. Ah, a Vanessa. Marta. Confesso que mergulhei e tô agarrando a oportunidade porque vou mudar. Nunca pensei em buscar PNL, mas percebi... Não tô conseguindo ler. Mas percebi o quanto a ferramenta é maravilhosa e está em sintonia com a minha missão de vida. Muito bom. Parabéns, Manissa. Na verdade, o que você pega nas minhas lives... É 1% do que eu consigo ensinar. Pensa que eu poderia pegar uma técnica da PNL e passar duas horas falando. Uma técnica. Tarsila, imagina, pegar o CBFO. Condição de boa formulação de objetivo. A melhor técnica e mais eficaz ferramenta para a construção de qualquer negócio. Eu posso ficar... Explicando a CBFO por uma semana. Uma técnica. Imagina pegar, deixa eu ver, qual outra técnica, Tarsila? Posições perceptíveis. Passaria uma semana ensinando posições perceptíveis. <risos> Já apliquei técnicas em clientes e os resultados foram excelentes. Já tem mais clientes querendo fechar a sessão. Pronto, mulher. Tá fechado aí, ó. Pronto, Vanessa, já vai ter um arsenal de mais 28 ferramentas de reprogramação, vai ter mais um arsenal do, do processo de reestruturação de casais, que é aplicado, esse processo que eu gravei aí, esse treinamento, ele é aplicado em ministérios de casais na igreja, ou seja, se é aplicado na igreja, é um sinal que resgata bastante casais, né? que esse é o fundamento, né? Então, o que eu estou oferecendo para vocês a R$197,00 é, é surreal. É surreal. Eu só estou fazendo isso mesmo pela quantidade de pessoas que me mandam solicitações e eu não tenho condições de atender um por um. Então, eu pensei, imagina que eu pudesse concentrar esse monte de informações... E explicar da mesma forma para tantas outras pessoas. De uma vez. Pronto. Bum. Aplicou. Você pode estar do outro lado do mundo. Com um áudio meu ou com um vídeo meu. Você aplicou na sua vida, você tem sucesso. E mais rápido do que eu, um por um. Imagina, 600 pessoas eu atendendo. É a quantidade de mensagens que eu tenho no WhatsApp. eu não consigo. E eu não dou conta. Tá? Recebi uma constelação anteontem e foi dito para mim trabalhar com relacionamento e emagrecimento. Olha o universo me presenteando. Perfeito. É o presentão. Participou das lives, ganhou a constelação, fez a constelação, já abre os caminhos. Maravilha! Então, é, aqui a Vanessa falando, já estou imaginando que eu virei sua voz por muitos dias. <risos> É, é isso aí, gente. Eu vou abrir agora para vocês tirarem dúvidas. Podem falar comigo, eu quero ouvir vocês. Estou aqui, aproveitem esse momento. Sábado à noite, gente. que mais eu posso te oferecer? O que falta para você se inscrever nesse programa de 28 dias comigo, gente? Quem aqui ainda não se inscreveu? E Marta? Oi, Flávia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Só para você me conhecer. <risos> mas eu adorei as quatro aulas, fiz os exercícios, e aí eu já estava aflita, querendo já entrar na plataforma, e o... como é que é o rapaz aquele me disse, não, é só segunda-feira, é, mas, mas eu já estava louca para começar o curso. Bem ariana, né? Estou sempre na frente. <risos> Eu super te entendo, vai por mim. É. Depois eu quero indicações uh, no grupo do WhatsApp, porque eu queria fazer um mapa astrológico, e é com a Marta, né? Depois, se tu puderes colocar todas as pessoas que, que são da, da, dos teus cursos, assim que a gente pudesse fazer outras técnicas, eu procuro sempre a expansão da consciência, estou sempre atrás Perfeito. de curso. Maravilha. Tá. Eu vou indicar as pessoas, tá? Nesse momento que nós temos, na equipe que faz Mapa Astral, é a Márcia Ribeiro, que tem a equipe da Márcia. Tá. E tem também a Raquel Melo, tá? que está tá entre bem. nós, normalmente. Mas eu vou aí, passar tá. no grupo, tá? A listinha de profissionais recomendados. A Flávia, não sei se estava desde o começo, nós temos a Regina também, que é paranormal. Estava desde o começo, estava desde o começo e eu fui das primeiras que me inscrevi uh, no, no curso também então perfeito. é isso mesmo é, Flávia muito bem-vinda e eu Obrigada. espero que você possa aproveitar ao máximo viu essa colheita sim. aí tá. plantando bastante. Eu mais desejo perfeito então é o que nós é o que você vai ter querer é poder sim <risos> Obrigada, Flávia. Prazer. Obrigada. Vamos lá. Quem mais? Alguma dúvida? Marta. Oi, Ana. Eu posso perguntar uma coisa. Nas quatro aulas, a Marta falou numa situação de batida de carros. Hum. E na semana anterior, portanto, a semana quando se deu a, as aulas, eu estava parada no semáforo e bateram no meu carro. Eu não dei conta. Eu acordei com o tom. A mata na altura, disse que é esta fora do tempo... Bateu aonde? Atrás. Uhum. Geralmente simboliza que você está atrasando alguém. A sua velocidade tu... está atrasando alguém. Quem? Eu estava parada. Aham. É isso Bateu. que está dizendo. É isso que está dizendo na, simboli... na simbologia. Seu carro, Sim. sua vida. Você está parando. Está atrasando alguém na vida. Quem? Faz sentido? Eu estou atrasando alguém. Aham. Quem? Que eu tenha consciência, eu ainda não. Ana Iracema, você mora com quem? O meu marido e meu filho. Uhum. Tem alguma coisa que eles já te pediram para fazer e você não quer fazer? Leninha, ajuda-me aí. <risos> Tem algum pedido que eles têm feito para você? Alguma mudança na vida e você está relutante a fazer? Eu quero mudar. Eu quero mudar. É... Só que não consigo. O que te impede? O que me impede? É. O que é que me impede? Eu vou o que dizer. O que te impede? O que, é que ainda não mudou? O que falta para mudança? Falta me coragem. Ah. E o seu marido e o seu filho, eles querem que você mude? O meu filho quer, meu marido não quer. Aham. O filho quer mudar. Quer que você mude. Tá. Você percebe ele que ele se sente muito incomodado pela falta de coragem que você manifesta? Quem? O, seu o meu direito, filho ou o meu marido? Seu filho, ele se sente incomodado pela sua falta de coragem? Sente. Pode ser ele que você esteja parando, porque você percebe se ele deixa de fazer alguma coisa porque você ainda não tomou essa atitude? Eu acho, conscientemente, não, uh, mas também não sinto o meu filho andar. Então, essa batida, ela pode, é uma possibilidade, tá? Eu nunca afirmo nada 100%, porque, por exemplo, se eu tivesse em terapia com você, pode ser que eu até encontre outras questões. Mas, muito possivelmente, pelo que você está dizendo, se você percebe que seu filho não está andando e nada mais é do que uma projeção, provavelmente você está parada e ele está batendo atrás de você. Vai, mãe, vai, mãe, vai, porque se você não for, eu também não vou. Como que eu vou? Se os meus pais não vão para frente, como que eu vou para frente? Ele insiste sempre comigo, porque eu fazia capoeira e danças de salão e e ria e que brincava e ele está sempre a dizer volta para as danças volta para capoeira volta para capoeira todos os dias me diz a mesma coisa e o que te impede de voltar para capoeiras que din que din, din, din, din, din, din. Ah? <risos> é, depois o meu marido fica sozinho fica ah, triste entendi tá eles juntos Oh, eu já disse. Se a, a não falou é porque é isso. É porque ela já sentiu ali os paranauê que você está travando o seu filho. Se o marido não quer ir junto, pois ele fica sozinho, porque você nasceu sozinha e o marido pode ter vontade própria, ele pode não gostar das mesmas coisas e tudo bem, desde que não te trave. Então, se formos pensar aí, existe o um engavetamento. O marido parou, a mulher parou e o filho parou atrás. São três carrinhos batendo. É um engavetamento. E a psiquia, ela traz essa representação, ela traz essa simbologia. Você está parada, tem alguém tentando passar. Aí, quando a pessoa não tem abertura, Ela bate. É o confronto, né? Então um filho está confrontando com você porque você parou para talvez fazer um gosto que na verdade é só seu. Não dá nem para saber se é o marido que, que que gostaria que você ficasse em casa, porque aqui nós só falamos de nós. Faz sentido para você? Faz. Ele está a dizer que não, mas ele no dia da capoeira, eu vinha cedo, fazia jantar, é, ou arranjava maneira. Sim, sim, sim. É. Eu tenho vontade de não, que não Faz um teste. Segunda-feira, que é o dia internacional de começar algo. Vê lá como que fica na sua vida essa mudança de comportamento. Tenho certeza que você vai adorar. Seu filho também. Bom, eu vou começar a, repro a reprogramação na segunda-feira, né? Yes. Muito bem, tá? Mas não espere nada acontecer, faça por você. Combinado? Engordei, então? engordei 40 quilos, só se for agora para tocar pandeiro, né? Quem engorda pode emagrecer, porque tudo está aqui dentro. Quando eu resolvo questões emocionais, eu resolvo questões estruturais. Quem sou eu que quero cuidar de uma vida, da roda da vida, se eu não consigo controlar o meu corpo? Hum. Afortunadamente. A nossa mais nova promovida, Raquel Mello, está entre nós. Viu? É uma das recomendações... Quem foi que pediu recomendação aqui? Ah, foi, foi a Vanessa? Quem foi que pediu recomendação? Foi a Flávia. A Flávia. A Flávia, a Flávia isso aí? Ajuda, passa no cartão. Tá sendo... ah, eu vou compartilhar lá. Raquel Melo está aí à disposição. Aê, Célia, mais uma. Temos mais uma dentro dessa reprogramação. Parabéns, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é. gente. É. Porque a gente tem a tua cara, amor. Olha, e para falar desse negócio de peso, você já viu a Thaís Carla dançando? É a dançarina da Anitta? É, ela é enorme, ela não para de dançar, ela é maravilhosa. O maridão dela dança também. E de ela É batata, bem... gente. Ela é, é gorda faça. maior e ela não para. Ela está sempre dançando. Põe lá no TikTok Thaís Carla, vocês vão apaixonar. Ela é uma gracinha. Eu gosto muito. Então, essa questão, gente, não coloquem culpa no peso, porque isso, porque aquilo, né? O tecido adiposo, ele representa nada mais, nada menos do que proteção, Ana né, Iracema. De quem você está se protegendo? Mas eu não vou abrir aqui emagrecimento, que é bem complexo, tá? Pelo amor de Deus, gente. Já não pensem que eu vou fazer o processo de emagrecimento que tem um grupo para emagrecimento específico para isso, que tem outras coisas. Aqui. Marta. Marta. Calma aí, Gana Carolina. Calma aí. A Vanessa, enquanto não resolve as situações, tudo vai travando até tomar ação. Exatamente, Vanessa. Quando a gente pensa que está dando tudo errado, na verdade, está dando é tudo certo. A Regina bem sabe que é isso. Oh, meu Deus. Pronto, Carol, pode falar. Então, Marta, é, vai ter uma reprogramação para acreditar que o pai é próspero? Porque tem gente que não acredita que o pai é próspero, não sei quem, né? Não sei. <risos> tem assim da PNL ou é só com hipnose mesmo? Mas vou ver com a tia Raquel Melo. <risos> Resgate da criança interior com Raquel Melo, depois o processo comigo. Olha, a questão de acreditar que o pai é próspero, na verdade, você tem que reprogramar na sua mente. Eu já fiz algumas lives com reconexão aos pais. Eu acho que, é que agora eu não consigo lembrar, mas nesses quatro dias eu acho que vocês fizeram reconexão com os pais, tá? Eu e vi. aí você tem que reprogramar essa impressão. Talvez seja bacana fazer um resgate da criança interior com a Raquel Mello, Tá? Para quem já fez a reconexão com os pais e ainda assim está com essa dificuldade, precisa mesmo de terapia. O terapeuta sabe conduzir melhor tá? do que um processo como um todo. Porém, contudo, no entanto, todavia, em 28 dias é possível sim. Tá? Aqui, Marta, com esse curso a gente para de repetir o padrão de ganhar dinheiro e viver na dívida? porque já fiz várias coisas, oração do perdão, constelação familiar e continuo na mesma. Célia, na mesma nós nunca continuamos, tá? E sempre, nem que seja 1% de melhoria, mas tem. Toda técnica, ela funciona em partes. É como se nós estivéssemos na lama e uma técnica vem te levanta você fica ajoelhado, você vê que tá na lama. Aí uma técnica vem, te levanta, mas você continua suja e continua na lama. A outra técnica vem, te puxa e você dá um passo. E é um caminho por vez, tá? O ah, que que acontece? Em 28 dias eu vou ensinar de um tudo. Isso significa que todos vocês vão captar? Não. Isso não significa que todos vocês vão captar tudo. Isso significa que você vai melhorar muito, mas isso tudo depende do seu inconsciente e do quanto de você vai dedicar para se melhorar, para melhoria. É igual terapia, eu posso utilizar a melhor ferramenta para uma pessoa que ainda não quer soltar. Então eu faço a técnica do desapego, mas a pessoa ainda quer segurar. Né? Então, sério, você vai ter a oportunidade de entrar em contato com técnicas que saiam do padrão. Tudo depende de como você vai internalizar isso. Quando você dá um clique, as coisas mudam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho facilidade de aprender coisas, muita facilidade de aprender coisas, mas para mim foi muito mais difícil aprender a dirigir do que qualquer outra pessoa. Percebam... Dirigir foi muito mais difícil do que qualquer outra pessoa. Até uma criança que fosse ensinada, ela aprenderia mais rápido que eu. E é sério isso, gente. Por que, que eu demorei tanto para aprender a dirigir? A pessoa me ensinava a trocar marcha e eu não conseguia. Eu ia para marcha 1, um, marcha 2, marcha 3, marcha 4. Se tivesse que reduzir, eu tinha que parar o carro e começar de novo. Eu não conseguia regredir. Por quê? O professor de autoescola foi tentar me ajudar, meu pai tentou me ajudar, a psicóloga dirigiu comigo o carro, não conseguiu me ajudar, uma motorista há mais de 20 anos dirigiu comigo, não conseguiu me ajudar. Eu tive muita dificuldade para aprender a dirigir. Muita, mas muita mesmo, gente. Gente, Teve uma vez, era muito equilíbrio emocional, mas teve uma vez que eu entreguei o carro pro meu pai e falei, eu não vou dirigir mais. N não dá. Então, se eu tiver na pista, de repente tiver que reduzir, eu vou ter que desligar o carro para começar tudo de novo. Por que, que eu só avanço? Eu não consigo regredir. Não dá, não dava, não dava, não dava. Um dia, meu pai, muito paciente, sentou do meu lado e falou assim, Mar, pensa que o processo é esse. Você engata a primeira puxa para a segunda, mas para chegar na segunda, você desengata e vai para a segunda. Aí você empurra para a terceira. Quando você vai para a quarta, você desengata e vai para a quarta. Depois você empurra para a quinta. Aí eu falei, desengatar, desengatar. Naquele dia eu aprendi a dirigir. Eu entendi que o processo... De regressão de marcha é desengatar. Só isso. Eu não preciso parar o carro. Só que as pessoas já fazem no automático. Mas antes de trocar a marcha, você passa pelo ponto morto. Para quem dirige, tá entendendo o que eu tô falando? Mas eu tive muita dificuldade de raciocínio. Vocês sabem por quê? Porque eu sou canhota e eu estava do lado contrário. Então, a mão que eu costumo que eu deveria... Trocar as marchas, se eu tivesse em um outro país, seria a esquerda. Porém, nós estamos no Brasil, então eu tive que aprender a trabalhar com a minha mão direita. Eu não tinha esse raciocínio do que era desengatar. Então, Célia, às vezes o exercício está na sua cara, mas ainda não fez sentido. Quando fizer sentido, você internaliza e muda. Só isso. No mesmo dia, eu aprendi a dirigir. Só quando fez sentido na minha mente o que era desenca... Desengadar... Desenca... desengatar com a mão direita. Por eu ser canhota e ter pouquíssimos movimentos com essa mão. Uh -huh. Fez sentido para vocês? Deu para entender, Sérgio? O que é o processo de reprogramação? Ele precisa fazer sentido. Quando não faz sentido, a pessoa não muda. Certo? Nossa, todo mundo ficou chocado com esse exemplo. Parece, vocês estão impressionados. <risos> Sabia dessa história, Regina? Nossa, essa eu não conhecia, que legal. E agora viaja o mundo, né? Foi isso, gente. Para mim foi assim. Regina, foi essa sacada que eu tive. Pô, sou canhota. Eu realmente não... O que eu preciso é em aprender a movimentar a mão direita. Só... É a gente usa muito a mão de poder da gente, né? Que é a mão direita, quem, a maior parte é destra, né? Canhoto, bem menos. Então, acho que para você tem, tinha que fazer sentido dentro de você. Aí, quando você sacou, você conseguiu colocar em outro lugar. Isso, e quem ia sacar isso? Ninguém sacou, não. E tinha que eu mesma entender como é o processo, aqui dentro. Aí, ah, tá, tá, entendi, então. Antes de eu reduzir a marcha, eu tenho que passar pelo ponto morto. Ah, é só isso. É, é só isso. Pronto. No mesmo dia eu peguei a estrada. <risos> Pronto. Meninas e meninos, quem aqui ainda não se inscreveu? Fala para mim. Tenho coragem de colocar aqui para mim quem ainda não se inscreveu no Reprogramar a sua vida financeira. chega assim nada mas fica assim na parede pelo visto então todas já se inscreveram Estou muito feliz quero dar os boas-vindas A partir de segunda-feira começaremos os exercícios eu espero que todos vocês se comprometam com o processo porque eu não posso ir na sua casa e fazer você fazer o exercício isso não espere que eu vá bater na sua portinha. Você já fez exercício hoje? Ei, só vim conferir. Não, isso não vai acontecer, tá bom? Então, eu espero e conto com vocês na segunda-feira. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesse sabadão, onde vocês poderiam estar luxando, poderiam estar baladando, poderiam estar comendo, poderiam estar namorando, assistindo filme, mas não estão aqui comigo. Muito obrigada. Tá? A Vanessa faz uma reprogramação com dose de cafeína. Farei. Farei ao longo desse processo. Pode ter certeza que vocês terão surpresas. Tá bom? Agora vou me recolher. Vou ler o meu livrinho do Deepak Chopra. E aguardar novidades para essa noite. Muito obrigada. Obrigada. Então, meu carinho, ó, beijo, façam uma excelente vida e paz profunda a todos Obrigada. aqui. Obrigada. E a vocês aí do meu Instagram. Até breve.